do Senhor, meus queridos irmãos em Cristo, muito obrigado por vocês estarem aí, mais uma vez na nossa lição hoje, a lição número três, os dois alicerces. Quem vos fala? o vosso irmão em Cristo, sou o professor Ronald, sou professor do Instituto Teológico Metanoem, dando cursos de bacharel em teologia, mestrado em teologia, treinamentos para professores de escola bíblica dominical, curso de oratória e outros cursos a mais. E vamos aqui para a lição número 13. Aliás, antes, né, eu quero convidar você a deixar sua seu like, sua curtida, se inscrever no nosso canal se você não está inscrito ainda no nosso canal e compartilhar, né? compartilhe com mais vidas, abençoe mais pessoas, mais professores. Nosso objetivo é dar para você é, algo a mais, né, para que você como professor ou mesmo como aluno tenha o um conteúdo algo a mais, ok? Vamos lá, então, aqui aos dois alicerces, né? Quando nós vemos essa lição, nós temos nosso texto em Tiago 1, versículo 22, que diz ser cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Logo aqui nós já temos um desafio, né? Ser cumpridores e não somente ouvintes. A verdade aplicada disse o Senhor chama de bem-aventurados aqueles que não são apenas ouvintes, mas praticantes da Sua palavra. Então, é, logo aqui de início, tá? Nós vemos que a bem-aventurança, a felicidade é para aqueles que absorvem conhecimento e praticam isso que absorveram, ok? Temos três objetivos, <risos> falar acerca da importância de ouvir e praticar a palavra, depois ensinar como devemos edificar de maneira correta e destacar alguns exemplos práticos acerca da parábola, ok? Então vamos aqui, nas outras referências, em Lucas 6, versículo 47 ou 49, por favor, você lê aí, que eu já vou entrar nos comentários. Na nossa introdução, disse Jesus nunca deixou que suas palavras fossem deixadas tá, em ouvidos surdos, mas quer que produzam uma verdadeira transformação na vida de cada um que ouve, crê, recebe e obedece. Tá? Então, aqui é interessante isso. A palavra tá, não somente... Ela provoca resultados por ouvir, mas os resultados está em praticar, em crer e fazer conforme essa fé. Tá? Aí sim, teremos resultados. A importância de ouvir é praticar a palavra. Nós vamos ver aqui três mil pontos, entendendo a dimensão da parábola, aquele que ouve, que ouve e põe em prática e a rocha e a areia. É, um, essa parábola foi dada ao fim do sermão do monte, da montanha, com a intenção de mostrar que nada adianta viver o evangelho superficial e sem raízes profundas, ou sem fundamentos profundos. Bom, então nessa parte, um, <coughs> nós vamos entender, tá? esse ponto, né? É, veja, Jesus está nos fazendo uma alerta, nos chamando a atenção, tá? Para que nós prestemos né? é, Atenção sobre que alicerce estamos construindo. É, eu estou vivendo um evangelho só superficial ou estou aprofundando no conhecimento, na experiência, na prática do evangelho? Como está a minha vida? Tá? É, é bem simples para que nós observemos se estamos vivendo um evangelho superficial ou não, né? Veja os resultados que você está tendo, tá? Então, nós vamos ver aqui que Jesus coloca isso é, no cenário até a trágico, né? porque é, uma pessoa descobre que viveu um evangelho superficial quando a casa cai. É tarde essa descoberta, mas lamentavelmente, tá? É, a pessoa fez isso, né? mas não foi por falta de aviso. Tá? E esse é o ponto, tá? Aqui, Jesus está falando no Sermão do Monte, porque ele falou muitas é, palavras, tá? muitas verdades assim, poderosas que podem transformar toda pessoa. Qualquer um pode ser transformado se... Aí vem um ponto. tá? Se a pessoa né, ouve e aprofunda no conhecimento dessas palavras, como que aprofunda? Na prática. Ok? Entendendo a dimensão da parábola, Mateus e Lucas registram a parábola de dois construtores com os quais Jesus concluiu o sermão. A parábola é uma comparação, é um relato terrenal que ilustra uma verdade celestial. Meus amados, irmãos irmãs, vamos entender. A parábola tá? é uma história, né? um relato, tá? que nos vai trazer no fim de tudo dessa parábola, tá, uma mensagem geral. Isso é muito importante você entender, tá? Porque tem diferença, né? nossa oportunidades teremos falado mais detalhadamente, certamente isso. Tá? Mas tem diferença entre uma parábola e uma alegoria. A alegoria pode ter diversos significados nesses nessa mensagem que se dá. Por exemplo, vou dar um exemplo de alegoria para você rapidamente. Veja, é, a Santa Ceia. Jesus pega o pão e diz assim, este meu corpo que é partido por vós. E em seguida, ele pega o cálice e diz assim, este meu sangue que é derramado por vós. Está vendo? Isso é uma alegoria. Então, Jesus pega e a compara e a dá o significado disso, tá? é, tanto do pão quanto do suco. Na parábola não acontece isso na parábola se conta toda uma história, tá? E aí se tira, né? Uma mensagem dessa história, ok? Então, no nosso caso aqui da parábola da, dos dois alicerces, é que a verdade central dessa parábola é que é, é que a obediência indispensável no discipulado, tá? Então, Jesus conta toda essa história para mostrar uma verdade principal. Ou você vai agir conforme essas informações que você recebeu e vai ter os resultados esperados, tá? os resultados maravilhosos, ou simplesmente não tem resultados tá? positivos, né? vai ter resultados negativos que a casa vai cair. Tá? Então, aqui, a mensagem geral tá? é essa, tá? prática da palavra. Aquele que ouve, põe em prática. Não basta ouvir, mas também colocá-la em prática. Jesus ilustra nessa parábola que lida com um homem que deseja construir uma casa e coloca fundações em cima de uma rocha firme. Porque quando a tempestade ou inundação chega, ela não abala, a sua estrutura nem pode derrubá-la. O mesmo não acontece com quem constrói na areia e não apõe fundação. Então, meus irmãos, vamos fazer o seguinte, tá? Vamos pensar aqui, tá? Então, uma pessoa pega sua casa e fundamenta, né? Constrói sobre um fundamento firme, algo... A rocha, Jesus coloca, uma coisa firme. E... É, do outro lado, uma pessoa coloca tá, é, uma casa, ele construiu uma casa, né, que não tem fundamento sobre a rocha, mas sobre a areia. Então, tem duas casas, estão construídas, tudo belezinha, mas a diferença delas está embaixo, no alicerce. E aí que está o ponto, tá? Aqui. Né? É, você tem dois bem parecidos, mas a diferença a longo prazo é o alicerce. Então, aqui, quando nos fala da rocha e areia, né? nesse sermão Jesus nos apresenta dois fundamentos, que são a rocha e a areia, como já coloquei. A rocha simboliza a pessoa de Cristo. E é, é construir sobre a rocha é construir sobre os fundamentos de sua palavra. A areia, por outro lado, simboliza os ditames do mundo, uma vida guiada pela razão e fora dos preceitos divinos. Tá? Então, vamos lá, vamos pensar. A casa edificada sobre a rocha tá, significa quando a pessoa ouve a palavra e edifica a sua vida, a sua casa, sobre essa palavra. Tá? É, ah, mas Jesus é a rocha, sim, mas Jesus é o Verbo encarnado, é a palavra tá? ativa, atuante. E a areia, tá? É, já do outro lado, né? É um fundamento que não tem firmeza, que são os ditames do mundo, tá? Ou seja, é uma vida guiada pela razão e fora dos preceitos divinos. Tá? Não é que é errado ter razão, raciocínio lógico. Tá? Só que há os fundamentos do mundo, aqui quer dizer, tá? que não vão sustentar né? os pensamentos, as filosofias, as crenças que não estão em acordo com a palavra, tá? não vão fundamentar uma vida por muito tempo a não sustentar, né? Então a minha pergunta aqui, que eu quero que você pense, eu também penso logicamente nisso, que verdades, crenças guiam tua vida? Pensa um pouquinho. Que verdades, crenças guiam tua vida, tá? Você tem crenças verdades fundamentais na palavra, ou você tem crenças e verdades fundamentadas em algo que você acha que é? pensa que é, né? ouviu falar, né? então é importante é, nos analisar. Né? O que, que eu estou crendo? Crenças tá? são algo muito poderoso dentro das pessoas que trazem resultados. Na parte 2, edificando de, de maneira correta. A semelhança entre os construtores, o alicerce indica que a casa, o que a casa suporta, e a rocha da construção em é Cristo. Vamos aqui. O que Jesus deseja ressaltar nessa parábola é sobre o que estamos fundamentados na nossa fé. Né? Ao descrever esse acontecimento, ele aponta para dois tipos de construtores, o prudente e o insensato. Ambos agora que importantíssimo veja tem dois ouvintes que Jesus coloca dois tipos de ouvintes tá e ambos enfrentam os mesmos testes ou seja os problemas as dificuldades os desafios vêm para todo mundo para todo mundo a ser crente em Jesus Cristo não significa que você não vai ter desafios Tá? que você não vai ter que enfrentar aquilo que desafiador, ok? Agora, enfrenta os mesmos testes, tem as mesmas oportunidades. Eu acho muito lindo, muito bonito isso da parte de Deus, porque ele coloca oportunidades para todo mundo, tá? Agora, ah, se eu estou aproveitando nossa oportunidade, o que vai me dizer isso, o que vai me mostrar o resultado da minha vida. Aparentemente, construíram casas semelhantes. Então, que eu olhava por de longe né, via duas casas bonitas do mesmo jeito. Mas né, havia contrastes fundamentais. Eles tinham naturezas diferentes, porque um era prudente, atencioso, se fixava no que fazia, outro era insensato, não prestava muita atenção ao que está fazendo, tá? Então, de um lado tem o seu prudente, de outro lado o insensato. É, o prudente, né? Ele já está percebendo, tá? Que o futuro, né, Ele já está de olho no futuro, né? Eu estou construindo a minha casa, mas vou pensar um pouquinho, né? Se eu coloco na rocha, e a chuva vier, eu creio que vai ficar melhor. E, e o outro, ele diz, ah, vou construir já, pensando assim, você fica perdendo tempo pensando em que fundamento, não, eu vou fazer logo. Ou seja, ele não pensa, ele não é prudente, né? Ele simplesmente faz por fazer, motivado pela emoção, movido pela emoção, e não tem... Uma razão lógica. A razão lógica me diz que se eu construir algo sobre um fundamento firme, não vai ter resultados a longo prazo. A casa, aliás, o alicerce indica o que a casa suporta. Uma casa não se constrói primeiro pelo telhado ou pelas paredes. A primeira coisa deve ser o alicerce. É, isto nos fala de fundamento, de raízes que devem ser fixadas. Jesus apresentou um quadro muito assustador para aqueles que construíram sobre a areia. Foi grande a ruína daquela casa. Tá? Então, é, o alicerce indica o que a casa suporta. Ou seja, se o alicerce for pequeno ou simplesmente sem alicerce, sobre a areia, essa casa não vai suportar muita coisa, não. Ou vamos dizer que a pessoa construiu uma casa num alicerce de um metro, vamos colocar. né Quantos andares será que suporta isso? ah Uma pessoa faz um alicerce de cinco, seis metros de profundidade. Quanto será que essa casa suporta? Eu lembro do pastor Paulo, quando ele estava, ele disse, andando lá em Seul, né, é, quando estava um momento, isso há é mais de 25, 30 anos atrás, ele conta que estavam construindo lá em Seul, ainda um edifício, e ele chegou perto do engenheiro e pergunta, olha, que buracos gigantes, né? os tratores entravam naquele buraco gigante, aquilo parecia ser assim, assustador e tão profundo. Ele chega para o engenheiro e disse assim, o oh, doutor, engenheiro, é, por que um buraco tão fundo? O engenheiro disse, porque vamos edificar um edifício muito alto, ok? O alicerce indica o que a casa suporta. Quando mais profundo, mais profundo for teu alicerce, há oportunidades maiores de crescimento. Então Jesus nos mostra que quando não há alicerce, a só está sobre a areia, o fim pode ser trágico. Pensa nisso. Tá? O que, que você quer do futuro? Tá? senão não, pode haver algo trágico no futuro. O que seria mais fácil? Cavar sobre a rocha para se obter uma licença seguro ou construir sobre a areia? Por uma questão de natureza, sempre somos conduzidos a tomar o caminho mais fácil. Né? Normalmente gostamos disso. Né? O que era a areia que não oferecia segurança futura em caso de tempestades? Olha só, é... Interessante, né? Jesus nos coloca contrastes, né? Eu tenho a rocha eu tenho a areia. Qual é mais fácil? Tá. Bom, a areia está fácil. É, fazer alicerces profundos, até achar um, um, algo firme, como a rocha, dá trabalho. Né? Ah, não, eu, eu vou pelo caminho mais fácil. Mas nem sempre o mais fácil é recompensador. Tá? A longo prazo. Né? É, agora, quando se pensa na rocha, não né? um pouco de trabalho, mas um trabalho inicial que te permanece, que faz que teus resultados permaneçam por muito tempo. É isso que estamos dizendo aqui. tá? É, só fazer por fazer e não ter resultados a longo prazo é desanimador. Ensina, ensinamentos programáticos acerca da parábola. A casa não deve ter aparência, deve ter firmeza. O perigo das incertezas futuras, Jesus, é o fundamento das nossas vidas. Uma casa benificada pode resistir com firmeza aos ataques externos da vida cotidiana. O futuro de nossa casa espiritual não está garantido na aparência, mas sim estar fundamentado em Cristo. Então, aqui nós vamos perceber, tá? O que é que estamos valorizando mais. Esse aqui é o ponto. Então, vamos prestar atenção, muita atenção a essa mensagem, pois nos traz uma advertência. Tudo aquilo que não se sustenta em Cristo irá desabar. Isso nos leva a um ponto principal da advertência. Não seja apenas ouvintes da palavra, seja cumpridor. Então, é, aqui nós estamos percebendo né, que é a advertência né, é tudo aquilo que não se sustenta em Cristo de sábado. Então, Cristo, mas uma vez, tá? às vezes a gente pensa em tudo que está é, fundamentado em Cristo, como assim? Né? É, ou como que o fundamento em Cristo? A palavra porque Jesus é o verbo encarnado, é a palavra ativa. Então, quando falamos Cristo aqui, entenda, você vai pegar a tua Bíblia né, e vai estudar ela, vai procurar perceber aquilo que Cristo quer te dar, ensinar, passar informação para você como pensar, o que você crê, o que você vai pensar, como você vai sentir e como você vai agir, e o resultado vai ser muito bom. A casa é um conjunto de todos os aspectos da nossa vida nesse mundo. Em que, está, em que estamos investindo nossa existência? Agora são perguntas poderosas aqui. Em que estamos investindo nossa existência? Em que estamos investindo a maior parte do nosso tempo e trabalho? O que estamos valorizando? Tá? Essa é a última é, pergunta que eu acrescentei, tá? porque isso é muito importante. Porque é importante você perceber o que é que você está valorizando. Porque aquilo que você valoriza, tá? isso você é, investe mais tempo naquilo que você valoriza. Você trabalha com mais dedicação naquilo que você valoriza. E a tua vida ganha sentido quando você valoriza algo tá? é, que realmente tem um resultado positivo. Né? Por isso, onde está realmente a nossa casa? O que estamos valorizando? Pensa bem. Se você valoriza algo, como aqui na parábola, o mais fácil, sem pensar no futuro, tá, pode gerar dificuldades futuras. Não estou dizendo tá, que não haja coisas fáceis que são permanentes. Ah, sim, tá, é possível. Tá? É, hoje, principalmente com nossa modernidade, vamos pensar um pouquinho, né? Ah, eu, eu não tenho muita força para cavar fundo, né? Pessoal contrata uma empresa e vê aquelas máquinas poderosas e aprofundam, né? E ali, esse é feito, né? Claro que tem um investimento de custos, né? Mas estamos pensando em um futuro, tá? Então, o que eu valorizo? Eu valorizo aquilo que permanente, ou eu valorizo aquilo que é passageiro. Porque quando eu valorizo aquilo que é permanente, não tem é, preço caro, não tem tempo, assim, ah, você dá muito tempo, demanda muito tempo, né? Não, quando eu valorizo, eu não olho essas coisas, tá? Porque eu estou pensando no futuro. Nossas ações são produto do exercício da nossa liberdade para escolher. O Senhor Jesus conclui seu sermão convocando a todos a termos uma reação adequada à instrução que acaba de dar. Ele coloca diante de nós a escolha radical entre a obediência e a desobediência. Vamos lá, vamos entender aqui. É, nossas ações são produtos do exercício na nossa liberdade de escolher, ou para escolher. O que que está dizendo? está dizendo que nós somos o resultado das nossas escolhas. Eu estou onde estou porque eu escolhi acreditar em algo, pensar em algo e fazer conforme isso. Então, os resultados da nossa vida é o que é, as escolhas que estou fazendo. Tá? nossas exercício são é um produto do exercício Da nossa liberdade para escolher Eu sou o resultado das minhas escolhas Todo mundo é assim Agora Jesus, ele coloca-se A reação adequada né esse Na verdade, é João Stott explicando a parábola Que Jesus está focando na reação Adequada à instrução que acaba de dar Ou seja, todas aquelas pessoas que ouviram Todo mundo teve a mesma oportunidade, o mesmo conteúdo de informação. Agora, a diferença não está meramente nisso aqui fora que eles ouviram. A diferença está em como eles vão reagir. Tá? Então, isso é de suma importância. Qual é a tua reação diante da palavra? Ouvir por ouvir não gera a verdadeira fé. A verdadeira fé é ouvir e praticar. E aí Jesus disse, você tem a escolha. Tá? Você tem a escolha de ouvir e crer nessa palavra, porque quando você crê nessa palavra do mais profundo do teu coração, você pratica. O autor dos Hebreus disse que eles, muitos, ouviram a palavra, mas o que ouviram, esses que ouviram, não misturaram com fé. Olha só. Ou seja, não acreditaram profundamente naquilo que ouviram. Porque quando se acredita profundamente, essa crença te leva à ação. Ok? Muito bem, meus amados nós falamos aqui acerca da importância de ouvir e praticar a palavra, ensinamos como devemos edificar de maneira correta e o objetivo que era destacar é explicarmos isso, destacarmos alguns exemplos práticos acerca da parábola. Deus nos abençoe, muito obrigado para vocês, desejam uma excelente Escola Bíblica dominical no domingo, bom aprendizado e até mais, meus amados, a paz do Senhor Jesus.